Muito bem, nós vamos divulgar o resultado total e quero avisar os irmãos aí da CPAD News que querem aproveitar a imagem do telão, ok? Nós vamos apresentar o resultado de 100% das urnas apuradas para o cargo de presidente. Presidente, podemos, podemos então... está aí o resultado, daqui a pouquinho os irmãos vão encontrar... O cargo de presidente vai ser mostrado agora. Está aí, Pastor José Wellington, volta, irmão. 9.003 votos, Pastor Samuel Câmara. O que está acontecendo aí? 7.407, brancos 162, nulos 175. Essa tela vai ficar aberta agora para que é, vão dando os resultados parciais durante o tempo. Você pode aumentar a frequência do tempo, irmão. Aumenta aí para 5 minutos, 4 minutos. Olha lá, João, meu resultado. A cada 10 minutos, pelo menos, né? Esses em zero, porque não foram apurados ainda, logicamente. o pastor José, aí. o pastor Elias Orsini está procurando o pastor Gessé Orsini, ele está aqui na minha frente aqui embaixo do telão, aqui na, na central de apuração ele precisa muito falar com o senhor. Por favor, irmão, venha para cá. Falar com o seu irmão querido. Eles foram buscar. Comeram um tudo. O pastor Josias mandou dinheiro para comprar um. Eu acho que amanhã. Está chegando perto de amanhã já. Olha, Olha, irmão, estão de bucho vazio, estão com fome. Cadê o lanche?